História hoje hein? Rapaz, eu não estava nem esperando. Uma emoção é, grande, é. né? Ah, demais encontrar os amigos. Você eu mora onde? Quase 40 anos. Você... Hoje eu moro em Franca. Moro em Franca mesmo. E aí, você estudou lá no colégio agrícola? Eu estudei lá. Quando... Quando eu fui pra lá, eu morava na fazenda do professor da Vida, Taquari. Taquari. Aí eu fiz finagem né, em Pedregulho e fui pra lá. Foi muito bom pra mim aquilo lá, porque eu cheguei um menininho lá morrendo de medo de tudo, nunca tinha saído de casa. Mas foi uma escola de vida pra mim esses três anos. E quando eu saí de lá, eu tava. Eu estava pronto para o, o colégio agrícola. eu direi você é fantástica, viu? Você é fantástica, viu? É toda É, parabéns, viu? é gosto Tchãozinho, me fala aqui. Com que idade você tinha quando Sai chegou lá? Eu cheguei lá em 79. Eu estava com 17. 17 anos, isso de 1962. Ficou três anos? Fiquei três anos. Né? E daí, porque você saiu de lá? Eu saí, o meu pai era meieiro de café na fazenda do Davi. Certo. A gente tinha 20 mil pés de café lá. Eu fui ajudar meu pai, meu pai e meu irmão. Meu pai e meu irmão, minha mãe e minha irmã Caçula Fala o nome do seu pai, então. É o pai Sebastião Cassiano, sobrinho. eu, Sebastião Cassiano, filho. Filho. E a sua mãe? Maria Aparecida de Jesus. E a irmã? A irmã Cassuna, Mercedes Cassiano. E o meu irmão, que é mais velho que eu, que eu também tinha como um pai também, Leovando Cassiano. Faleceu há dois anos. É. Aí você ficou, retornou para a fazenda? Aí nós ficamos lá. Mais dois anos, a gente teve uma boa safra de café. Era 20 mil pés de café, deu mil saca limpo, beneficiado. Puxa! Aí meu pai comprou uma casa aqui em Funca e nós viemos para a Porque meu pai já estava perdendo as forças também para o trabalho. E o um, trabalho na roça, principalmente naquela época, não era tão mecanizado, né? Era... Foi bom, porque aí meus irmãos também iam chegar aqui, aprendendo profissão, né? Eu já tinha alguns estudos e isso me beneficiou muito aqui. Foi muito bom a gente ter vindo pra cá. Temos uma amizade fantástica com o pessoal do Davi, os, os pais dele na época que era vivo também. O que chamava o pai do Davi? Joanas Ferreira. Ele, esse homem, ficou na história, meu filho. sou Joana. Ele foi um divisor de águas, porque eu me lembro que quando a gente mudou para o em 76, ele, ele era exemplo lá, na, na região. Tinha uma lavoura de café toda moderna, sabe? Ele plantava todo mundo, e plantava mais. E ele também... É, tinha plantação de milho, de soja, ele não ficava só no, no café, fazia meio essa, essa rotação de, é. de cultura. O, e o, ele foi muito copiado ali na região, acho que a região ali de Pedregulho deve muito soja Jorge. O, o Davi teve um irmão que faleceu novo ainda, né? Como Sim, que chamava? É, o... José, Luiz, né? José Luiz, que morava em, no Mato Grosso. Se não me engano, ele era é gerente de banco, mas, mas ele tinha. Ele tinha. Entrevista. Uh, é. Chegou mais uma aqui. Cadê o Rodé E Aí, Tchãozinho. Esse é o Tchãozinho. É. É. Aí, ô tchauzinho, vamos, vamos falar o é Depois... é, é. Ele mexia com ela lá também Lá também, é. Eu tenho registrado alguma Da família do Davi Ferreira Ali tem uma história muito rica, né tem Uma família muito rica Tem uma história, né Fazenda Traquari. que faleceu Trabalhou muitos anos com porque... ela. Ela morreu hoje tipo, com 108 anos. 108 anos. 108 anos. Ela faleceu 3 anos. Tinha Vicença. Tinha Vicença lá. Ó, Tchonzinho, a vida é uma passagem rápida. Demais da conta. De Boa. Da conta. Eu me lembro aquele molequinho que chegava no colégio agrícola lá, tremendo e tremendo. tremendo. Você passou 40 anos. Passou 40 anos. Parece que foi ontem. Um. Ali o tá um encontro ali da professora com o ex-aluno ali. Ah, é o reizinho. É o reizinho. Ah, é o reizinho, que ah, é isso. Ele passou lá na Alá. É bom a gente registrar esse encontro. A professora foi sua professora? Ela não. Marilda? É. Foi minha professora. A sua, e sua professora. O Davi foi seu professor? Davi foi muito professor. Eu, na escola e na fazenda, né? E na a prática, vida toda. Meu, assim, é... é o irmãozão. É o irmãozão, né? Ó, oh, eu fiquei muito contente. Você ficou emocionado de participar desse encontro. Demais. Na hora que eu cheguei aqui, um nó na garganta vendo tanta gente assim que eu achava que eu nunca mais encontro Foi maravilhoso! Ô, gente, isso aqui é pra gente valorizar os encontros e a gente precisa fazer mais encontros né? ver os amigos, os que caminharam com a gente no, no trecho da vida, né? Sim. Um pedaço. Você ali teve gente que você comeu junto com eles, né? No mesmo refeitório, Sim. dormiu no mesmo quarto, tomava banho no mesmo banheiro. Exatamente. Ali, ó. Estudávamos, estudávamos juntos, futebol. Era uma família. Era uma família. Oh. E era bom que um se apanhava no um, um outro, porque a gente ficava. Eu, eu até quem morava pertinho, todo fim de semana, eu ia pra casa. É. Pra mim já era uma eternidade. Que você mora longe da mãe, do pai, da família, é. né? Mas tinha amigos ali que ficavam seis meses em casa. Tinha José Miranda que não está aqui hoje. Ele ficava um ano. Que vinha Rondônia, né? É. Foi muito bom. É. Oh, Ó, um abraço e foi muito bom registrar esse encontro. Apertar a mão do Tchãozinho. Você já me conhecia, né? Ronaldo, eu fui vereador aqui. Ah, sim. É, é, na época do Maurício. Sim, sim. né? Ari A imagem é familiar, mas me lembrava de hoje. Um abração para você. Muito obrigado. E foi uma alegria muito grande registrar a sua história aqui para Memórias e Vidas. Eu que agradeço. Né? Falou. Deus, Deus, Deus abençoe. É a, ali a gente só.